Muito se fala sobre a Amazônia na atualidade. Queimadas, desmatamentos, violência, por onde começar? Por se tratar de um tema bastante complexo e vasto, é natural não compreender tudo sobre esse assunto. Então vamos diminuir a escala. Vamos observar uma pequena área de 3.600 hectares desta vasta região e examinar que coisas a compõem. Bom, nessa área podemos observar diversos atores do nosso ecossistema. Várias plantas, árvores e animais de todos os tamanhos. Outra coisa que notamos é que é bem úmido. Essa região é bem quente e chuvosa durante a maior parte do ano. Mas por quê? Afinal, por que chove tanto na Amazônia? A resposta, por incrível que pareça, está nas árvores e no solo. A terra da Amazônia é bastante permeável. Isso significa que toda vez que chove lá, a água vai parar bem mais embaixo do chão, formando lagoas muito grandes no subsolo, onde a água não consegue descer mais e fica fresquinha, longe do calor da superfície. As maiores árvores nativas da região se aproveitam desses lagos para sustentar o seu tamanho. Elas usam suas grandes raízes para penetrar esses lagos e assim obtendo uma fonte segura de água que está sempre cheia. Essa interação cria um tipo de rodovia da água, por onde as árvores transportam a água do subsolo para a superfície até as suas folhas. Lá, essa água se junta com a energia do sol e se transforma em glicose, a principal fonte de energia das plantas. E daí elas suam. Quando a água chega na folha, o calor volta a fazer efeito nela, fazendo a água virar vapor, sair da folha e retornar para a atmosfera, o que deixa o clima úmido. Esse processo é tão eficiente que a Amazônia acaba regulando o clima de todo o continente. Ela frequentemente joga o ar úmido na corrente de ar, que refresca esses ventos, e eventualmente se tornam nuvens de chuva em outros lugares, como no Sudeste e no Centro-Oeste. Mas chega de falar de umidade, outra coisa que podemos notar nesta área são... pessoas. Existem vários povos originários que vivem há gerações nessa região, como as comunidades indígenas, povos ribeirinhas e quilombolas. Eles são autossuficientes nessas terras e vivem de uma produção local bastante diversificada, podendo incluir plantações, zona de pesca e até mesmo caça. Como suas populações costumam ser menores e suas atividades voltadas para a sobrevivência, essas populações não causam muitos danos no meio ambiente e ajudam na conservação da floresta. Afinal, para elas a Amazônia não é só uma floresta, é também um lar. Porém, nem todas as pessoas enxergam assim, e algumas dessas pessoas acabam de chegar na região. Eles são representantes de uma madeireira que acabou de comprar ilegalmente essa parte da floresta. E agora, eles foram mandados aqui para tomar conta da área. Nesses próximos dias, vários eventos vão acontecer. A floresta começa a ser cercada para dificultar o seu acesso. Trabalhadores começam a ser trazidos cidades vizinhas e são preparados para o serviço. E as populações locais começam a ser gradualmente expulsas de suas terras por meio de intimidação ou violência. A vida ficou bem mais difícil para esses povos, com poucos recursos para se defenderem desses avanços e preocupados com sua segurança, muitos são obrigados a deixar suas terras e fugir para regiões vizinhas. Eles não só perdem a casa, como perdem suas fontes de renda e acabam numa situação muito mais marginalizada nas cidades. Tudo isso por causa de um processo ilegal. Já os madeireiros, com toda a região sob controle, ligam suas motosserras e iniciam a operação. Nos próximos dias, todas as grandes árvores da região, aquelas que transportam a água, serão cortadas e vendidas pela sua cor avermelhada. Já as árvores menores ou plantas mais simples são queimadas para fazer uma grande limpa no futuro lote. No fim da operação, todo o terreno fica plano e vazio. A água do subsolo fica presa lá, sem nenhum caminho para voltar para a superfície, e de um dia para outro o que era úmido se torna seco, bem seco. Mas isso não é o fim. Com a terra limpa de todos os obstáculos, ela pode ser vendida para plantar soja e criar gado. Essas atividades são muito intensivas para o solo amazônico. Ele perde muito dos nutrientes que costumava receber de outras plantas e começa a receber somente os da soja. Já as vacas, andando de um lado e para o outro, amassam essa terra, deixando ela bem compacta e impermeável. Depois de algumas safras, a terra já está esgotada, totalmente desgastada e nada mais consegue crescer. Quando isso acontece, os agricultores vão embora, em busca de outros lugares para plantar. Em questão de meses, o que antes era uma floresta cheia de vida se transforma em uma terra de ninguém, um deserto, 3.600 hectares reduzidos ao pó. Mas só são 3.600 hectares? Que diferença isso realmente vai fazer? Bem, essa foi a narrativa de uma área desmatada por dia em 2020, maior que três campos de futebol, Todos os dias, novas partes da floresta entram nesse processo. A Amazônia já perdeu 30% de sua área original, e nós estamos ficando sem floresta. O agronegócio promove cada vez mais um modelo de negócios insustentável, que destrói nossas florestas, marginaliza povos originários e acelera o aquecimento global. Nós não sabemos quando sentiremos as consequências de suas ações, mas sabemos que elas estão vindo. Então fica esse questionamento, o que vamos fazer quando parar de chover?